King of Fighters 2002 Fala só internauta, seja bem-vindo Eu me chamo André e você está No Bliterando Jogos Já pensou como seria os seus dois melhores Trios se enfrentando? Que loucura que seria? Pois bem, nesse vídeo vou colocar Dois trios meus para se enfrentar ha, Vamos ver no que vai dar essa loucura Yashu e Jeremy E sem enrolar Vamos pra luta Eu more. nunca comemore antes da hora Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos E agora, Gorotaibo Já era E agora Máxima! Fora! E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos como esse? Então, não esqueça do like! E agora Clark! Down the Ah moleque, se liga que o gordão vem aí! Vai vai vai vai vai! Não! Agora!